Hoje é dia de Libertadores da América. No vídeo de hoje eu vou te contar sobre o Flamengo que vai bater o Olímpia daqui a pouco, o um jogo na Libertadores da América. Vamos começando o vídeo, falando do assunto aqui, um sobre, vou comentando um pouco desse assunto, porque hoje é dia de Liberta. Ontem o Libertadores começou, né, as quartas de final. Palmeiras acabou empatando para o São Paulo, né? E hoje teremos Olímpia e Flamengo, O um jogo que vai ser fora de casa em Assunção, no Paraguai, fora de casa, o Flamengo vai pegar o Olímpia, né, o Olímpia que eliminou o Internacional nas oitavas de final, né, nos pênaltis, acabou vencendo nos pênaltis o Olímpia e o Flamengo que eliminou o Defesa e Justiça é, normal mesmo, 90 minutos de jogo, eliminou o Defensa e Justiça nas oitavas de final da Libertadores. E agora os dois clubes estão nas quartas de final de Libertadores da América. Agora, vou falando aqui do, do Flamengo. Tô falando aqui da escalação. Escalação aí que vai, vai para esse jogo, né? Diego Alves, né? Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira, né? Felipe Luiz, Ever, Guarão, Everton Ribeiro, Diego Ribas e Arrascaeta. E a dupla de ataque, Gabriel e Bruno Henrique. Eles são aí os jogadores que vão para a partida de, de hoje, né? O Bruno Viana não vai para o jogo, né? Porque ele sentiu uma dor aí. E o Pedro, né? Que, que sentiu uma dor também é, quando ele quando quando entrou na partida, né? Semana passada, contra o Internacional, tinha entrado, tinha entrado no, no jogo. E acabou sentindo aí uma dor aí. E ele saiu de campo e não vai para o jogo contra o Olímpia que acontece hoje. Olha, o Flamengo é jogo de erro. O Flamengo vai ter que reagir, não vai ter que dar esse modo. Porque o Flamengo perdeu, né, cara? perdeu pro pro, pro pro internacional naquela naquele jogo lá, é a maior goleada da história do Flamengo, né? É, mas o Flamengo vai ter que reagir no Brasileirão, né? Não dá esses moles. né? Porque quando quando, quando era técnico Roger Senna o Flamengo só dava mole. O Flamengo é, nesse, nessa temporada do Brasileirão chegou a 5 derrotas no Campeonato Brasileiro, né? Então não precisa mais dar esses moles. Aí, né? Porque vai, vai perder o título, né? Então, vamos ver. Vamos ver disso no segundo turno, né? Vamos ver se o Flamengo vai dar esse mole porque no segundo turno não pode dar mais esse mole, porque é pior. Agora, o Flamengo tem competições aí pela frente, né? O Flamengo vai ter o jogo contra o Olímpia na próxima, próxima quarta-feira, né? No Mandai Garrincha, Brasília, né? E depois, já no domingo, né? Domingo agora... É, ele vai ter um jogo contra o Sport no Maracanã, né? Jogo, jogo, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, tá bom? Fechado, inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. deixa o like, o canto o teu like ajuda demais o nosso canal, tá bom? Teve no próximo vídeo, até lá, fui!